Olá bem-vindos e bem-vindas ao conversa aberta o programa que leva você investidor a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio hoje nosso convidado é o Pedro Machado que é diretor de relações com investidores do TC tudo bem Pedro tudo já é obrigado você estar aqui com a gente então já vou convidar o pessoal de casa a mandar perguntas no chat a dinâmica do programa é assim, viu, gente? Eu vou começar a nossa conversa aqui com o Pedro, mas vocês vão mandando perguntas e eu vou repassando para ele mais do meio para frente. Então, vamos lá. Pedro, primeiro que você queria que você falasse o que é o TC, para quem não conhece, e qual é o perfil do usuário. Dá uma geralzinha para a gente, bem resumidinha. Claro. Então, o TC é uma plataforma de investimentos, mas o que, que torna ela muito diferente do que a gente vê uh, no mercado é que ela tem um componente de social então quer dizer que as pessoas interagem lá dentro foi até a origem do TC foi um grupo de WhatsApp que foi depois para o Slack e daí foi construída a plataforma justo com as pessoas que estavam nesses grupos que tornaram sócios da empresa alguns deles então a, a, sempre foi a nossa a nossa raiz e, e esse componente de poder conversar a gente vê muita muitas pessoas conversando pelo Twitter etc mas Uh, o TC também tem um certo controle de qualidade. Então é importante notar que o, a gente mantém isso e também mantém as ferramentas de análise lá dentro. A uh, multimídia, temos uma rádio, a uh, station, como a gente chama, na verdade é um é uma, é uma ferramenta multimídia que a gente tem lá dentro com programas o dia inteiro. E, e, e tem tem tantas funcionalidades que eu prefiro deixar isso, mas uh, é essencialmente isso, uma ferramenta para analisar seus investimentos e também aprender sobre o mercado. Então, diversos perfis, uh, vou ser honesto que a gente foi uh, fundado com traders que eram mais uh, já já conheciam melhor o mercado, mas hoje a gente está simplificando muito a plataforma para que um usuário... Uh, um investidor novo consiga rapidamente entender e, e também fazer o investimento na plataforma. Uma coisa interessante que está para vir em breve. Pedro, é... ah tá. A luz, isso que eu ia te falar, para deixar essa luz acesa, tá? Que, que ajuda a gente aqui na na transmissão. Então vamos lá, conta mais essa novidade. O que está que vindo aí pela frente que você falou de plataforma de investimentos? Então, o, o TC hoje você não executa ordens dentro da plataforma. Então... Deixa a luz acesa, Pedro, por favor. A, a luz acesa? Ah, ah, essa, ah, tá essa bom. luz. Tá, vai lá. Ah, tá. Eu acho que quando eu toco de troco de aba, ele, ele muda, tá. Então, hoje o TC não permite você negociar diretamente na plataforma. Então, a gente começa com cripto. A gente fez um investimento no mercado Bitcoin e também eles fizeram uh, no nosso IPO. E a gente vai implementar isso uh, em breve, isso aí deve sair esse semestre ainda. E também a gente está em processo de agregar funcionalidade de corretora dentro do nosso ecossistema. Então, isso aí quer dizer que uh, você vai conseguir ver uma prateleira de produtos e... Ou, ou, e vai conseguir ver todos os produtos lá dentro e também análise sobre comentários etc a uh, tudo em um lugar então você não precisa mais sair do TC para executar uh, as suas ordens sim mas só ativos de renda variável também de renda fixa vai ser geral ou você é só mais voltado para bolsa primeiro momento o cripto o cripto vai ser o primeiro uh, até porque é muito mais fácil integrar e daí logo depois renda variável e, mas também a gente tem um investimento em uma, uma startup que se chama Invest AI que é muito forte em renda, renda fixa então a gente acredita que vai acontecer quase simultâneo a, a agregar renda fixa também na plataforma Tá ótimo, vocês fizeram o IPO no meio do ano passado né? e na época divulgaram que... Boa parte do dinheiro, grande parte do dinheiro seria usado em funções e aquisições e vocês fizeram realmente algumas aquisições de lá para cá. Queria que você comentasse um pouquinho o que, que vocês compraram de lá para cá e se ainda vão fazer novas aquisições. O que está que aí no, no, na fila, no pipeline de vocês? Claro. Então, a, a gente fez em setembro a, a Balustre e a R-Web. A, a Balustre era uma empresa de tecnologia focado em inteligência artificial e também em, em bases de dados. Então, a gente está integrando a tecnologia deles, principalmente no nosso terminal, uh, que vai ser utilizado para B2B, principalmente para Asset. Uh, isso aí em conjunto também com uma outra aquisição que a gente fez, que foi a Economática, em outubro. Então, a gente usa o motor da Economática, que agora está muito modernizado, já é um nome super reconhecido no mercado, uh, que muitas instituições usam e isso aí vai ser a base para o nosso terminal b que está sendo lançado também em breve a, a R web pode deixar tem várias a R web, <risos> a R -Web é, é, faz relações com investidores uma um, um dever que muitas vezes uh, acaba sem, acaba sendo um dever mas realmente é uma oportunidade de se comunicar Uh, melhor com o mercado e fazer eles entenderem o que que é a sua empresa, o que que o que que você agrega e os diferenciais. Então a R Web também tem exposição dentro da nossa plataforma. Então, enquanto os outros uh, players de de R, eles eles têm eles, eles essencialmente montam sites, uh, o o R do TC ele tem visibilidade dentro da nossa plataforma também para o varejo que está lá dentro. Então, uh, foi, tem uma sinergia grande aí com a R Web. Um, a gente também investiu na. Esse aqui é um investimento em uma aquisição, na DXA, é uma gestora do Rio, que ela faz investimentos em Venture Capital e também Private Equity. E está sendo colocado na nossa plataforma esse ano, mas a gente já está uh, captando clientes uh, através da nossa base para eles. E a coisa muito interessante é que a maioria de plataformas de investimento privado, uh, os incentivos são muito mal alinhados. Então, uh, de crowdfunding. Uh, em crowdfunding, o, o, você é recompensado uh, por levantar dinheiro no valuation mais alto possível, Uh, e também não tem nenhuma participação uh, da plataforma em, nesse investimento na DXA, ela é uma gestora e ela co-investe com a pessoa física então e ela faz a diligência também uh, então bem detalhada até uma das uh, mais conhecidas uh, a ZDog a ZDog uh, eles investiram uh, quando tava uh, em valuation de acredito que era uns 10 milhões Uh, só com um o nome deles e eles têm um tiro de 30 por cento ao longo dos últimos 10 anos então tem tido muito sucesso outros homens também que investiram a uh, Green People Talvez uh, o pessoal conhece aí uh, então a gente acredita que esse lado de conseguir colocar privados dentro da plataforma aí uh, também com essa vantagem competitiva de ter uma gestora muito bem equipada para fazer isso uh, e distribuir, uh, agora uh, agora o ticket mínimo se encontra em 50 mil, mas em breve uh, eu acho que ainda esse ano a gente vai chegar em 20 a 10 mil, então dá um novo nível de acesso para a pessoa física, para investimentos privados. O TC Cripto uh, nasceu dentro da nossa plataforma, mas era, era, era separado no, no sentido que era um modelo de marketplace, então a gente a consumir a aquisição dessa empresa para para essencialmente captar 100% da, da receita hoje é o nosso produto que tem o mais alto NPS o mercado de cripto na, na minha na minha visão também é um que, que tem mais upside ao longo dos próximos anos então a gente está bem contente de ter as melhores pessoas para nos ajudarem nesse caminho junto com o mercado Bitcoin obviamente que é uma parceria essencial para a gente e ainda está aí ainda está aí uh, desculpa ainda tem mais três aí ainda sair ela é um algoritmo que ela busca uh, na plataforma da corretora ofertas de secundárias de renda fixa então quando você resgata um CDB etc antes do vencimento e tem um prejuízo na saída tem um desconto na saída esse CDB é colocado de volta na plataforma Uh, e com com uma taxa mais elevada e daí isso aqui é o problema é que essa oferta normalmente é, ela vai em 200 milissegundos então nenhum humano uh, consegue acessar e o, o algoritmo deles consegue uh, ajudar os clientes a, a, a pegarem essa renda fixa turbinada como a gente disse, que é causado por um mercado não tão eficiente que a gente tem no Brasil em termos de o uh, mercado secundário de, de renda fixa. E daí, mais recente, agora em fevereiro, a gente, a gente uh, criou uma, uma empresa uh, chamada uh, TCS Foja Tax Tech. Uh, essa empresa atua no B2B. Para nós, eles pouparam um valor significativo. Eu só não falo aqui agora, porque a gente vai reportar o, o trimestre em breve, então eu tô restrito. Uh, mas, essencialmente, o, o, as leis tributárias no Brasil, como todo mundo já deve saber, são muito, muito complexas e eles são especialistas em uh, plugar no sistema do cliente de empresas uh, relativamente grandes, medianas para grandes e achar uh, sobre pagamentos de impostos então e daí obter créditos uh, de pis e cofins principalmente que tem várias deduções que as pessoas não tomam vantagem completa e muitas muita das áreas financeiras e contábeis estão uh, muito consumidas com o dia a dia e não conseguem endereçar e olhar o passado então uh, o ele já tem um o Esfogia, uh, o Rogério Fodge já tem um histórico grande de mercado e uh, complementa muito bem nosso ecossistema de empresas do B2B, que a gente já tem, a iWeb tem uh, acima de, de 100 clientes já, então, e além das várias outras conexões que a gente tem no B2B, agora com o terminal, uh, vai ser ainda mais. E a mais recente foi, foi três semanas atrás, acredito, o ArcoAdvice, que é uma das consultorias mais antigas políticas do, do Brasil, uh, tem uns 40 anos no mercado, e uh, como a inteligência política é chave para fazer Vocês compraram a arco não a gente fez um investimento na arco ah tá é. uhum. tá já. e as próximas o que que tem tá para vir aí que tipo qual segmento como é que vai ser então, sobre próximas eu não posso comentar muito, mas eu acho que, em geral, a gente está relativamente contente com o portafólio, a carteira de empresas que a gente tem dentro do TC hoje. Então, eu acho que é tempo também da gente focar em integrar essas empresas, criar uma experiência única dentro da nossa plataforma. Então, eu acho que a gente fica mais focado nisso no curto prazo. Mas acabou o dinheiro já do, do IPO? Não, não, não. não, não. A, a gente até reportou no, no último trimestre que a gente tem mais que 300 milhões de caixa pro forma. E daí o, os Sforja tax Tech não tem nenhum investimento significativo e a Arco ah, foi um investimento total de uns 23 milhões que a gente divulgou via fato relevante. Tá ótimo. Então vamos e lá. Tamo é, vocês a... Perdão? Estamos bem de caixa, não é, não é por causa disso, mas... É. Não, tá já. é só para ver se ainda está com muita bala na agulha para para novas aquisições, né? Agora em 2022, olha só, Pedro, vocês abriram o capital, como eu disse no meio do ano passado, é também na esteira desse desse aumento grande que a gente teve de investidores na bolsa brasileira. E a bolsa no passado não teve assim o seu momento mais brilhante, digamos, né? E, e esse ano também está começando turbulento. Como é que vocês estão vendo? E vocês né, dependem também do crescimento do mercado. Eu sei que tem um potencial gigantesco. O número de pessoas, de brasileiros, que investem na Bolsa é ínfimo, é muito pequeno. Tem um potencial enorme, eu sei. Mas como é que vocês estão vendo o ritmo que está adquirindo agora o mercado? Isso está surpreendendo vocês? Quais são as previsões de vocês? Então, eu acho que a principal mudança estratégica que a gente fez é não ser atrelado à renda variável. Uh, a gente vê muitas pessoas indo para a Indafix agora porque é simples, é fácil. Você vê uma taxa lá, você coloca o dinheiro e você recebe. Uh, não, tem, não, não tem muito o que aprender sobre. Mas a gente acredita que a integração uh, de privados, de cripto, e essencialmente de todas as uh, classes de ativos dentro da, da, da plataforma, de uma forma bem diferenciada, é o chave para criar uma carteira que você pode executar lá dentro. Você nem precisa pensar. Uh, bem, é, é bom que você pense, obviamente, mas você pode ir com base nas opiniões das pessoas que você que você reconhece, que você acredita que tem boas opiniões e você pode usar isso para montar sua própria carteira uh, e também quase as nossas ferramentas educacionais então a uh, justo a gente fez eu acho que tava na, na áudio quase do investidor pessoa física em renda variável a gente tem visto um declínio em renda variável claramente por causa da na subida na na taxa de juros uh, e também porque o convite pa, passou passou tá terminando e as pessoas não estão não, não, não acompanhando diariamente, como era o, era o caso em mediados de 2020, uh, início de 2021, que as pessoas estavam muito mais em casa. Então, uh, acho que as mudanças é que a gente está uh, tá olhando um cliente que ele é ativo, mas ele não é necessariamente ativo todo dia. E, e, obviamente, o nosso core o que já foi construído até agora são muitas pessoas que são realmente ativa, ativas diariamente na plataforma. Mais em diante a gente acredita que a expansão vai ser fora dos, vai ser com os investidores que têm menos tempo para, para investir, precisam de uma solução bem intuitiva e que eles consigam entender, executar com relativamente pouco tempo porque é, vocês começaram chamando Traders Club, então que era uma coisa mais de trader, né? É, e agora, por isso que mudou de nome, né? Exato, exato. Até pelo é, mudando para a TC foi justo isso que você falou. É, o Pedro, o seguinte, quantos usuários, porque vocês têm alguns usuários que não pagam nada, outros pagantes, tem os cursos que são vendidos, queria saber como é que vocês monetizam, é, quantos é, usuários que são pagantes hoje, quanto que foi de crescimento no, nos últimos meses, o que, que você pode nos dizer? Então, em termos de usuário pagante, eu só posso divulgar o que foi no nosso último release, que era 88 mil, a gente tem uma base relevante, mais ou menos metade, Uh, desculpa, a gente, esses 88 mil são os que pagam e daí teria mais uns 80 mil que são usuários gratuitos na plataforma que são os nossos usuários uh, ativos, uh, que a gente classifica. Então, a, a, a plataforma uh, tem uh, essa quantidade de usuários, mais ou menos. Tá, e, e qual que é o caminho que vocês estão pensando para... É aumentar o número de pagantes? É, é, é explorar outros tipos de serviços, como, por exemplo, o de cursos? Como é que vocês estão vendo para poder ampliar a receita? Então, principalmente através da, da, da corretagem. Então, dessa forma, não necessariamente vai necessitar de, de contratar um plano e também com planos mais acessíveis. Porque, até agora, o, o, plano, o plano base no TC... Uh, custa R$ reais e o plano já um pouquinho para cima é R$ reais por mês então é, são poucas pessoas que conseguem uh, adquirir esse produto então a gente está olhando cada vez mais para uh, massificar o TC e então isso aí quer dizer uh, uh, essencialmente monetizar at através da corretagem e, e outras fontes como transacional então, o mercado Bitcoin, quando ele, ele fornece o, o transacional dentro da nossa plataforma, a gente também tem uma divisão de receita uh, que ele gera nas comissões, como com um exemplo. Tá joia. Pedro, seguinte, é, a despesa. De, quando é que vocês divulgam um o balanço? Uh, 29 de março, por enquanto. Tá, Jóia, está chegando, daqui a 20 dias então, mas é, eu vi que no, no último balanço que foi divulgado, né do terceiro TRI do ano passado, vi que as despesas aumentaram muito, é, por que, que isso está acontecendo, como é que vocês estão é, gerenciando isso? Ah, foi puramente contratações, né? então a gente viu uma oportunidade de, de expansão ah, com o mercado crescendo, a gente tem a uh, a gente não segue nessa mesa porque obviamente as condições do mercado mudaram uh, então a gente não tá mais na aliás até porque a gente já antecipou tantas dessas contratações para a época do nosso IPO uh, a gente começou 2021 com uns 200 funcionários e a gente terminou o terceiro tri com 600 então 614 mais especificamente então, é bem relevante o crescimento e foi o principal a razão que subiram as despesas. Mas é normal em uma empresa de, de crescimento e, e acaba demorando para... Cada colaborador que entra na empresa demora pelo menos uns três meses para realmente conhecer bem, principalmente desenvolvedor até, e começar a fazer um impacto no negócio. Gerar receita, digamos, é. É, você citou aí movimentação na área de B2B, eu queria saber quão importante é o B2B para vocês, quais as iniciativas que vocês têm hoje nessa área de B2B e para onde vocês caminham? Uhum. Então, o B2B pode facilmente ser metade do TC em breve. É muito questão de como a gente vai decidir monetizar, que, em geral, a R-Web é, um, é uma taxa mensal, com também consultoria outras coisas, e o terminal também vai ser um, um fim mensal. O terminal ele, ele é uma versão mais institucionalizada do, do TC que existe hoje, também com a ARCO implementada embutida lá dentro. Ah, então, essas aí são as principais frentes. Ah, ai, desculpa, também o de TaxTech, que eu mencionei aqui, que, que tem os créditos tributários para as empresas. Então, a gente está atuando principalmente nessas frentes do lado B2B. Quando você fala terminal, é, terminal é uma coisa e, a, e, a, e essa plataforma de investimentos vai ser outra coisa, né? São serviços separados e, e o terminal é tipo um terminal de informações financeiras, tipo a Bloomberg. Exato, exato. É como se fosse o TC, mas institucionalizado. Uhum. Tá, e vai custar caro que o Bloomberg não não <risos> é o não o é, com real a 5, acredito que a Bloomberg está custando 15 mil reais por mês mais ou menos sem contar Iof até uh, então vai e terminar ser, o TC vai custar quanto uma fração a gente ainda não está com preço divulgado mas vai ser uma fração com certeza 20% por ou menos disso mas que tipo de informação vai, vai ter lá porque a, o terminal Bloomberg tem um universo de informações tem notícia, tem um monte de coisa uhum. e tem as TVs bem aí você já tem a rádio que como é que vocês que é que vai ter nesse terminal? Exato então foca mais no mercado brasileiro mas vai ser compreensível para o mercado brasileiro obviamente a Bloomberg ah, não tem igual para mundial né tem tudo que você precisa está em um Bloomberg sem dúvida, mas muitos gestores não investem no exterior também então muitos gestores não precisam necessariamente de um Bloomberg, a gente tem notado, a gente tem uh, contato uh, bem próximo de, de várias uh, gestoras aqui uh, e assets também e, então isso aí foi a principal razão que a gente criou esse produto, adaptar o TC para um, um institucional sendo que não só tem hoje no nosso mercado o Valor Pro e a broadcast né? tá e vocês vão lançar quando uh, deve já no mês que vem já deve estar tá, já deve estar tá live tá e a plataforma de investimentos a plataforma de investimentos eu ainda não cons... uh, deve ser esse ano ainda mas ah. vai ser vai ser dentro do do tc o cripto deve ser esse semestre ainda e, e daí a, a corretora em si para integrar, uh, eu espero esse ano, mas eu não consigo confirmar ainda, porque eu preciso falar com a equipe técnica uh, quando uhum. a gente formalizar a proposta com o par, parceiro. Pedro, e queria que você falasse um pouquinho do desempenho das ações, porque depois elas tiveram uhum. uma, uma queda, queria que você falasse da abertura de capital para cá, como é que está o desempenho das ações? Bem, o abertura de capital foi a nove e Ação hoje está quatro e doze. Desculpa, mudei aqui. Então, o mas é, é o não é, é bem em linha com o desempenho de, de ações semelhantes do do setor, empresas de tecnologia e de crescimento que são ah, afetadas pela taxa de juros, porque se desconta. Uh, mais os uh, fluxos de caixa futuro, sendo que a gente investe o dinheiro hoje, não gera caixa hoje para crescer muito e gerar uma margem lá na frente. Uh, notando que o TC também, antes de ir para o IPO, a gente fez em 2020 uma margem de de 40%, então já fomos bem rentáveis, mas a gente optou, Uh, por uh, por fazer essas grandes melhorias e investimentos na plataforma, então a gente está confiante que que isso daí vai vai se pagar né, nos próximos anos. Então, o desempenho da ação é mercado. Não tenho muito que comentar sobre, infelizmente. Tá. Ah, e, e, e tem previsão para para dividendos? Não, não. Zero previsão para dividendos. Tá até jóia, porque Pedro. a gente tem muito caixa, caixa para usar ainda. <risos> tá Deixa. jóia. O Pedro, super obrigada viu pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer. Igualmente. Boa noite ainda. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe com os seus amigos que querem conhecer um pouco mais sobre o TC. Obrigada, um beijo e até a próxima.